Agora nós estamos com uma página no Facebook, perfil no TikTok, kawaii e Instagram e lá você pode assistir aos nossos vídeos e a outras novidades e compartilhar tudo com seus amigos. Por isso, não percam tempo e acessem os links logo abaixo na descrição deste vídeo. Por volta da metade do século passado a julgar pelas roupas, a família Cooper mudou-se para uma nova casa em algum lugar do Texas. Então, junto de seus filhos, eles tiraram uma fotografia para marcar esta ocasião e esta coisa apareceu do lado esquerdo da moldura após a revelação. De acordo com especialistas, há alguém caindo do teto. Porém, tal explicação não convenceu, pois carece de comprovação. De acordo com alguns internautas, a foto teria flagrado um fantasma da casa que seria supostamente assombrada. Mas a verdade mesmo. Ainda permanece um mistério que pelo jeito nunca será desvendado. Uma menina fantasma foi vista em uma lanchonete, espiando uma garçonete, cozinhando e limpando as mesas do estabelecimento. Este vídeo foi registrado no bairro Hagrid no Reino Unido. As imagens de segurança do local mostram a garota se aproximando da porta, entrando e espreitando a funcionária por alguns minutos sem ela nem perceber. A presença da menina foi notada pelo administrador assistente Liz Smith, de 32 anos, que estava olhando a imagem no momento em que ela apareceu. Ele trabalha há quatro anos no local e disse que as imagens não foram editadas. A câmera fica perto da área do balcão e eu estava próximo dela arrumando as coisas para o café da manhã. Eu estava olhando para ver aonde minha amiga Molly estava limpando. Diz ele, logo em seguida lhe chamou a amiga e perguntou se ela tinha visto alguém, mas ela disse que não, embora tivesse sentido uma alguém atrás dela. Quando mostrei as imagens do arquivo, ela ficou tão assustada quanto eu. Alguns clientes já relataram acontecimentos estranhos naquela lanchonete, o que inclui sons de choros de crianças vindo do andar de cima. Eu não acredito em fantasmas, mas as imagens são muito convincentes, afirmou Li. Ao ver o vídeo, uma internauta disse no Facebook que já trabalhou no local e que os trincos das portas se fecham sozinhos durante a noite. Eu não tenho dúvidas de que este local é mal assombrado, escreveu a internauta. O nosso próximo vídeo foi registrado por Ehab Quasmeia, na ocasião... Um youtuber especialista em investigação paranormal estava em uma casa vazia considerada mal-assombrada. De acordo com o mesmo, a dona da casa pediu sua ajuda para purificar o ambiente, pois a sua má fama estava impedindo que ela conseguisse vendê-la até mesmo no melhor preço. E lá foi ele entre os cômodos da casa em busca de uma pista sobre o mal que ali si se encontra <tos>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 Diante de pequenas manifestações, como portas se movendo sozinhas, ele concluiu que a casa possui a presença de um poltergeist fraco que aguarda novos moradores para com seu medo ganhar mais força e aumentar seu poder destrutivo, mas não revelou se conseguiu ou não extirpar o mal do local. Bismillah Câmeras de vigilância de um cruzamento na cidade do México capturaram imagens do que seria um fantasma. O vídeo foi feito na madrugada do último domingo e, segundo a população local, a figura sombria que aparece seria uma personagem mítica conhecida como a Chorona. As imagens de 20 segundos mostram a movimentação na Avenida Reforma, na capital do México. Às 2 h 20 surge no vídeo uma figura no meio da rua. Ela tem cabelos longos e usa um vestido branco. Depois que um carro a atravessou, o fantasma simplesmente desapareceu sem deixar rastros. A lenda da chorona é muito conhecida na cultura hispânica. Ela seria o fantasma de uma mulher que afogou seus três filhos em um ato de vingança contra o marido que a deixou. Mas ao perceber o que fez, ela também se afogou. Hoje, ela supostamente estaria se manifestando nas estradas e nos cemitérios, sempre chorando, clamando por seus filhos. A zona de número 51 é considerada uma das áreas mais secretas dos Estados Unidos. Há rumores de que no local são feitos serviços de engenharia reversa Onde engenheiros tentam construir espaçonaves copiando tecnologia extraterrena? O vídeo a seguir, do ano de 2002, mostra uma criatura estranha que, segundo rumores, seria fruto de engenharia genética reversa, onde cientistas estariam clonando seres humanos super evoluídos baseando-se em DNA alienígena ou até mesmo gerando híbridos de seres humanos com extraterrestres. A criatura parece ter saído com deformidades e apresenta um comportamento bizarro e aterrorizante. Seu crânio avantajado certamente se deve à tentativa de copiar um cérebro a exemplo dos alienígenas da raça Grey. Essas imagens, supostamente vazadas da Área 51, fariam parte de arquivos secretos da KGB, porém nada foi confirmado. Isso é tudo e a gente fica por aqui, se você gostou e curte assuntos do paranormal e de ufologia, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todas as nossas novidades. E, se... e, não, se esqueça de de... e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais como no Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. Um abraço, fique com Deus.